mundão que desafia quem faz peso nele Testa a fé dos que vacila no banquete dos prazeres Oposição nos Radim o mal induz Tipo Judas, botando a na rota de Jesus De bala clava, ciclope na mão, tremula Vida no crime é um tanto quanto violenta E após o primeiro disparo, a corda arrebenta Pois algema aprisiona, quando o juiz condena Enquanto isso não acontece O pivete sai pra rua, 11 da matina Noite passada, duas da madruga, cometeu chacina Arrisca a própria vida, com poder de fogo Se não for Deus, for Deus pra livrar do laço, o capote, capote é. é certo E nessa vida fácil, difícil é viver nela Quando não é sete palmos, e cadeira Mesmo que você não acredite, o tempo passa disso, não duvide o Nunca, livre, cê ganha moral, depois só pega reserva no time E louco onde a de valores tomou conta Mas, mas no meu coração, coração ainda vive a esperança E se é pra viver a mudança Exclua todo o rancor E quando, quando tudo for pedras atire a primeira e quando tô... tudo for pedra Quando não existiu amor Onde houver a guerra atire a primeira tô... Pedra E a vida não tiver valor Abaixe suas armas e atire a primeira outra tô... Pedra quando não existiu amor, onde houver a guerra, atire a primeira flor. E a vila não te der valor, abaixe suas armas e atire. Cheio de covardia, todo dia acusa, tira sua energia Não é máfia e acusa, mas cobra reveria Portando o Hayabusa e os venenos que inebria E os pivete na quina, os todo full Camufla na neblina e a polícia dá o zoom Requinte pra quem sonha, fugir das suas mazelas Aposta na coronha, traça suas estratégias A quem atire pedras e nelas o desamor Atitude severa revela o que cê pensou e, aí? e aquele que foi atingido segue tranquilo e bem singelo E a cada pedra atirada vai construindo o seu nove é castelo Com fé no Redentor, confiança e perseverança Não, não e verá não faz, o reino de Deus. Deus quem não for como a criança. criança Herança conquistada com sangue, suor e dor Quando tudo for pedras atire a primeira flor tudo for. Quando não existiu amor, onde houver a guerra, atire a primeira flor. E a vida não tiver valor, abaixe suas armas e atire a primeira flor. Quando não existiu amor, onde houver a guerra, atire a primeira flor. E, for, pedra, e a vida não tiver valor, abaixe suas armas e atire a primeira flor. É isso aí, meu irmão. Tirar a primeira flor é um gesto de paz, né, mano? A gente está vivendo uma situação atual no Brasil e no mundo que requer que nós venhamos ter mais empatia com o próximo.